Eu não entendia que era o corpo imantado. Eu não entendia isso, que eu estava sendo blindada, que eu estava tendo conexão né, com, com os elementais. E comecei a ver muita coisa. Eu olhava assim, eu via coisa. E de repente eu percebia... Eu, eu fechava o olho e eu começava a ver o quê? É, parecia que tinham seres que iam vindo, assim, rostos, figuras que vinham para dentro dos olhos ou saíam dos olhos, isso eu não sei explicar muito bem. Eu fechava o olho eu via, assim, lugares bonitos, ao mesmo tempo eu via lugares feios, lugares, sabe, com coisas muito pesadas.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 9675-5250. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.